E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é bem isso, eu ia lançar uma outra coisa, era para ser um outro vídeo, mas eu não pude deixar de fazer esse vídeo enquanto a promoção tá ativa. A Saraiva tá dando filmes em DVD e Blu-ray, isso mesmo. Steelbook, filmes de graça. Mas tem uns porém aqui que eu vou explicar então caso você não seja inscrito aqui no canal nem precisa parar o vídeo sobe um pouquinho a tela Clica no botãozinho aqui à sua direita, inscrever-se, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica e siga Ontem nos cinemas nas redes sociais. E eu vou mostrar para vocês os filmes que estão nessa promoção e como, mais ou menos, fazer para conseguir os filmes. Por exemplo, você paga um filme e leva cinco filmes? Entenda melhor nesse vídeo e se você já conhece essa promoção, coloque aqui embaixo nos comentários o que, que você já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 É isso mesmo, pessoal. Eu não sei o que está acontecendo com a Saraiva. Depois, quando eu vi isso num post, eu não me lembro se foi no blog do JC, no Fora de Catálogo, porque eu acompanho vários grupos é, sobre coleções, enfim. E eu vi um post de uma pessoa que comprou. Vários steelbooks por 100 reais? Ele comprou cinco steelbooks e pagou cento e poucos reais, mais ou menos? Aí tinha o um link, eu fui conferir o que, que era. E o site da Saraiva realmente está fazendo uma promoção de tudo tem coisas com é, no caso os filmes tem até 80% de desconto é, tem livros tem eletrônicos, mas claro nós cinéfilos fomos diretos nos filmes 80% de desconto e como que funciona pessoal? só os filmes que tem a promoção que tem o logo é, mega Saldão Saraiva é o que estão valendo, o resto não entra na promoção e vai acabar sendo cobrado normalmente então como você como é que funciona é só entrar no site da saraiva eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição eu não sei se quando você estiver vendo esse vídeo se vão estar os filmes disponíveis porque até a gravação desse vídeo eu fui testando e fui colocando na minha sacola de compras para ver se funcionava alguns itens se esgotando, também pelo preço. Então dá uma olhadinha, eu vou botar o site aqui embaixo, o link para vocês darem uma olhada. E vamos tentar entender o que está que acontecendo. Se isso já é o início do fim da Saraiva, visto que estão fechando lojas em todo o Brasil, uh, devido à pandemia, enfim, à crise no mercado, ao mesmo tempo que as pessoas não têm opções de ir no cinema, de sair de casa e assistir um filme, as pessoas estão procurando entretenimento em casa. Isso está fazendo com que muitas distribuidoras, muitas produtoras lancem novos títulos no mercado. Isso até que é uma boa, por exemplo, se vocês verem, estão sendo lançado Corra, nós, que até então não era nem, não tinha nem previsão para vir no mercado de Blu-ray, no mercado colecionável. Então eu acredito que com essa, digamos assim, pausa na distribuição do filme no cinema, as empresas estão focando mais no varejo, no colecionador, uh, o pessoal tá lá se engajando, assinando lá, abaixo uh, assinados para conseguir tal filme, determinado título, as empresas como a Versátil, a Classic Line, a Immovision, a One Films, todos querem ouvir uh, de nós colecionadores o que, que a gente quer que seja lançado no mercado isso é um bom sinal ao mesmo tempo quando eu vejo esse tipo de promoção da saraiva meu deus é o início do fim será que a saraiva vai parar de vender filmes vão acabar já que estão com aquela dívida gigantesca o que vocês acham coloque aqui embaixo nos comentários se isso de torra a torra de filmes é uma coisa boa ou é uma coisa ruim para o mercado e o que vocês estão achando dessa súbita jorrada de lançamentos e muitos muitos filmes sendo lançados pelas distribuidoras mais independentes, porque o Warner, Paramount, a Columbia, eles lançam o tradicional, já as outras estão pegando lá, lá do arquivo, lá do catálogo e colocando para nós os filmes da Universal, enfim, eu até falei da Universal, mas enfim, a Universal lançou nós, lançou Corra. Mas assim, o que vocês acham desse boom de lançamentos, se isso depois da pandemia vai continuar, se isso é só por causa da carência de salas de cinema e distribuição de filmes? Coloque aqui embaixo nos um, comentários. Eu fiz vários testes, pessoal, e é muito estranho. Eu não sei se o sistema deles é bugado, a minha internet é ruim, mas eu tentei... Olha só a lógica. Se cinco filmes, você compra cinco filmes e paga um só teoricamente se você comprar 10 filmes pagará 2 no meu caso não funcionou pessoal eu fiz um pedido com fui colocando os filmes e beleza ele foi cobrando os filmes direitinho mas quando chegou no quinto aí bah, aquela surpresa eu paguei um filme só e o resto tudo grátis grátis grátis grátis maravilha então eu vou pegar mais filmes quando eu fui adicionar o décimo filme ele cobrou Todos, pessoal, eu disse, o que eu vou fazer? Eu quero 10 filmes. Aí eu pensei, lógico, eu vou fazer dois pedidos. E é o que eu tive que fazer. Eu vou ter que pagar dois fretes, mas pelo amor de Deus, vale muito a pena. Que até o meu CEP não deu 10 reais de frete via PAC, lógico. Então eu consegui fazer meus pedidos. E eu vou mostrar agora para vocês a minha lista de filmes escolhidos e o preço que eu vou pagar por tudo isso. E claro, quando chegar aqui no meu endereço a gente faz unboxing para ver se chegou tudo direitinho. E um detalhe, pessoal, eu fiquei meio cético com esses preços das pessoas conseguirem comprar book por 100... 5 steelbooks por 100 reais. Eu fiquei assim, eu acho que eu não vou pagar no cartão de crédito, eu vou fazer o boleto. Claro que tem opção de cartão de crédito, vocês podem parcelar, inclusive, mas eu fiquei meio assim, eu vou pagar no boleto, que eu vou pagar o valor à vista, então não vai ter como cobrar a mais é um medo besta né não tem nada a ver mas eu resolvi garantir que eu queria muitos filmes uh, comprar esses filmes por esse preço e os filmes que eu queria ter em minha coleção e agora eu quero saber de vocês o que que vocês conseguiram colocar na sacolinha amarela da Saraiva por um preço assim ridículo de pagar um e levar cinco. Vocês conseguiram muitos filmes porque quando eu cheguei a conferir essa promoção foi de noite, eu fiquei sabendo à tarde, foi semana passada, me parece, ou essa semana, e eu fui depois de noite correndo ver o que, que tinha e muita coisa já tinha sido esgotada. E vocês, o que, que conseguiram trazer, uh, conseguir por esse preço? Não sei se vocês já receberam, o pessoal que mora em São Paulo, o pessoal que mora na capital, São Paulo capital, no caso já receberam os filmes, coloque aqui embaixo nos comentários tudo que vocês conseguiram para essa loucura do gerente da Saraiva de liberar uh, cinco filmes e você pagar apenas um e caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita, faça sua inscrição, isso ajuda muito viabiliza novos vídeos, novos unboxings, curta esse vídeo, não, curta esse vídeo curta não, é, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo e sim, claro curta, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos, o pessoal que gosta de colecionar, novamente tá aqui o endereço aqui embaixo na descrição eu acho melhor vocês correrem porque tá se esgotando muito rápido e caso dê um tempinho dá uma olhada aqui à sua direita que tem bastante vídeo legal e nos vemos no próximo, até lá pessoal